pessoal tudo bem hoje vamos fazer mais uma reciclagem com esses vasinhos aqui tá bom que a gente compra com plantas e da maioria das vezes a gente joga fora mas dessa vez nós vamos reciclar mesmo tá bom então vamos unir um vaso no outro assim ó fundo com fundo e vamos prender os dois com fita crepe. ficar assim ó é, aqui nós temos aqui nada um de cimento aqui tem um cimento é, e areia peneirada e pedaço de tecido ó fino e vamos só misturar aqui tudo pronto é só ficar assim ó e vamos só agora envolver aqui Vou pegar esse, esse, essa bola de plástico aqui e colocar aqui dentro, só para não descer e descer, tá bom? Esse outro aqui, vamos colocar aqui atrás, ó. Agora vamos esperar por 24 horas essa peça secar na sombra para gente começar a modelar tá bom secou aqui o nosso projeto e vamos agora umedecer e modelar com essa massa aqui que a gente sempre usa no canal tá bom vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo então vamos dar só um preenchimento Ó pessoal, agora vamos só fazer aqui o formato. Deixa eu virar para mim. Aqui, ó. Da raposa, tá bom? Eu vou colocar mais uns preenchimentos de lado. ó pessoal fica assim certo nosso vasinho raposa agora vamos só esperar secar por 24 horas na sombra para gente lixar e pintar tá bom até amanhã pessoal já secou aqui tá bom aí que eu fiz já tirei o saco que tava aqui a bola né de saco não fiz o furo aqui mas vou fazer ainda e, e desenhei aqui ó com lápis a forma da raposa tá bom antes de pintar é bom que vocês façam isso aí aqui as tintas que eu vou usar é tinta para tecido para artesanato e as tintas que vocês tiverem em casa vocês podem pintar também tá bom assim e vamos começar a pintar Ó oh, pessoal, a pintura ficou assim, tá bom? É desse jeito que eu quero a minha raposa Se vocês quiserem fazer aqui o contorno da boquinha Vocês podem fazer, mas a minha vai ficar assim E eu gostei muito desse resultado E agora eu vou co colocar o verniz spray, tá bom? Então pessoal, é só como ficou o nosso vaso raposa Espero muito que vocês tenham gostado desse projeto Pois eu gostei muito e eu sei que vocês vão amar fazer e quem ficou até agora, aproveita se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximos vídeos também. Deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, comente lá embaixo se vocês gostaram, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!